Reembolso, né? gastos reembolsáveis, gastos não reembolsáveis, a gente vai ver tudo isso agora aqui no menu reembolso, né? nessa tela aqui a gente já começa com dois totais, aqui, dois, dois gráficos aqui bem bacana, a gente tem um total no período do reembolso, o, o total que você teria que reembolsar para sua equipe, né? caso ela trabalhe com reembolso. E detalhe, a gente tem uma explicação rápida aqui, ó. a gente está somando é, o valor do KM rodado, então qual foi o custo por é KM rodado, que você configurou lá na sua empresa, lá no seu usuário, nas primeiras aulas que a gente fez, e também os lançamentos avulsos, né de reembolso que a equipe registrou e que você também tem acesso aqui nesse relatório. E a gente tem, é claro, uma distância percorrida aqui em quilometragem, perfeito? Bom, vamos lá. Se você chegou até aqui, você provavelmente já entendeu que como funciona a melhor rota, né? Como que é calculado isso daqui automaticamente. Então a gente pega todos os locais, né? Todas as visitas têm locais e esses locais são já no mapa. Então existe uma coordenada e o sistema pega automaticamente, calcula a melhor a distância, né? Mais eficiente a rota mais eficiente de um ponto para o outro, né? E faz todo esse cálculo vê quantos quilômetros dá, também faz a multiplicação e ele chega aqui nesse valor né, total e também o valor pro km. O km é que você configurou, mas a distância total é sempre de um ponto para o outro, então sempre do ponto de partida ou do primeiro check-in né, até o último check-out ou ponto de chegada, se você tiver utilizando essa função que eu também falei lá na aula de configurações avançadas, tá? Então tudo isso aqui é feito automático e é fácil você entender isso porque isso aqui é exatamente como funciona o Uber quando você chama Uber, ele já não te dá é, qual que é o gasto que você vai ter, a estimativa, então a mesma coisa aqui, ele faz exatamente a mesma coisa, utiliza exatamente o mesmo recurso. Então, eu já vou te adiantar aqui é, reclamações do tipo, poxa, o ele fica calculando a menos, né? O ele é injusto, não sei o que, pelo contrário. Ele é muito transparente com ambas as partes e eu deixo muito claro isso no treinamento da equipe. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo para você ver o que, que eu explico para a equipe. É interessante você, é importante você ver isso, né? O como que eu explico para eles e lá é o que eu falo lá é o que você tem que falar também para sua equipe. Utilize. A opção de navegar para ir até o cliente do GPS, não vai no achismo, porque não tem como, ninguém tem um GPS na cabeça. Por mais que ele conheça o caminho, né, o, o GPS é muito melhor. Tá? Eu fazia um caminho para a empresa que eu achava que era o melhor. Quando eu coloquei no GPS, eu vi que eu gastava 500 metros a mais e eu fazia isso todo dia. Quanto que eu gastei em um ano a mais de quilometragem? Tudo isso é custo, é tempo, é desgaste das coisas, né? Eu não vou entrar nesse mérito que a gente está falando de sistema, tá? Mas olha só. Já entendeu? Já fiz os comentários importantes, vê o conteúdo que eu vou deixar aqui embaixo, vamos voltar a focar aqui na tela. Temos separação aqui de reembolso. Quanto que representa, né? A parte azul é a quilometragem e a parte é, esse vermelho, esse quase rosa aqui é realmente o custo avulso. Eu já tenho pronto né, o quanto representa isso da, da aqui do, do valor, que né, desses 10 mil aí que eu tenho que pagar, por exemplo, quanto que está representando isso? 23%. Aí você tem aqui do lado a desmembração aqui desse cara aqui, desse avulso, né? Que é esses aqui por tipo, tá? Desses daqui, então, quantos são por tipo aqui, ó? Vamos lá. É uma parte de alimentação, realmente uma boa parte, 22, 15% de transporte, né? Pedágio, 18%, né? Tá bem, né? Só, olha só, estacionamento, realmente o maior custo aqui pra mim, né? Então, isso se eu consigo otimizar isso. Enfim, a gente tem isso aqui já pronto aqui quando a gente entra nessa tela e a gente só não tem nesse exemplo aqui, esse cara aqui ó, não reembolsável, né? Não tem aqui nessa tela aqui, não tá mostrando aqui, realmente não foi utilizado aqui nesse exemplo. Isso aqui são gastos, né? Que de fato, às vezes saiu com o dinheiro da empresa, cartão o pagamento, mas que quem tá pagando, quem tá de fato fazendo isso, precisa fazer o registro. Então a gente tem também, né, esse lançamento de gasto, seja ele reembolsável ou não reembolsável. E também lá para a equipe eu deixo muito claro como que eles fazem esse tipo de lançamento, é muito fácil separar um do outro, tá? Se você não viu isso ainda, tem um vídeo também, dá uma olhada nisso. A gente tem distância percorrida nesse relatório, né, tem todos os usuários, está ordenado pelas maiores distâncias, primeiro, tá? A gente tem até uma explicação aqui. Tudo que eu te falei da visita está aqui. Não saiba mais, tem mais detalhes ainda explicando qual que é o algoritmo que a gente usa, o porquê que é dessa forma. Né? Se tiver algum questionamento, você pode utilizar isso aqui para explicar para a equipe. Perfeito? A gente tem ah, já o valor por KM. A gente tem os totais dos avulsos também, que foi a soma ah, né? que eles foram lançando aqui do reembolso. E tem o total do total aqui que soma o percorrido com os avulsos que ele tem. Então a quilometragem dele mais os lançamentos aqui que ele fez de pedágio, de estacionamento, tudo isso. Então, somando esse valor aqui. Bom, isso aqui é o total do total, né? De todo mundo, da empresa toda. E aqui, você tem a opção de exportar isso daqui para Excel, né? XLSX, colocar aqui o seu e-mail, CSV, né? Se você for fazer importação em outro sistema, ele vai tabular isso daqui, separar por vírgula, ou PDF, né? O PDF realmente vai vai vindo de uma forma ali que você possa encaminhar para contabilidade, com mais detalhes, né, formatadinho. O Excel, ele tem bastante dados, né, bastante colunas de, de como que do que, que é cada uma. Vou fazer um vídeo só disso daqui para te explicar cada uma delas, tá bom? Então, aqui tem exportação e a gente tem a opção de selecionar rápido uma pessoa por aqui, ou então vir aqui pela lista e selecionar né, alguém que você queira ver aqui. Vou pegar aqui a Giuliani. Nesse exemplo aqui, e olha só, aqui a gente tem né, o detalhado, ele sempre separa em blocos por dia, então cada bloco desse daqui, ó, ele é um dia, então vem daqui de baixo até aqui. E por que, que tem dois bloquinhos dentro, né? A gente tem blocos de rota, então ele separa aqui, né? O ponto de partida, que foi a casa dele, primeiro local, segundo, enfim, até o retorno e os lançamentos avulsos do dia, né? Com horário, com valor, Tipo reembolsável, né? Qual que foi o local que foi feito esse local que foi vinculado, né? A esse reembolso, esse local é detalhe: local visita é vinculado pelo usuário, tá? Então, nesse exemplo aqui, ele vai ter que dizer lá no aplicativo dele, lá no treinamento, também tem isso a possibilidade do vínculo. Isso aqui serve para fazer o seguinte: tá, você quer ver todos os reembolsos que você teve de determinado cliente de determinada visita. Né? Isso aqui vai te ajudar, você vai exportar, isso aqui vai sair lá no Excel, depois na aula do Excel, você vai entender isso melhor. Comentário, se ele fez algum, categoria e situação, né? Então, a situação vem sempre aprovada, que nem tá aqui embaixo, só que você pode realmente de fato vir aqui e, é, e recusar, esse aqui tá recusado, deixa eu pegar um outro reembolso aqui, ó, né? Por exemplo aqui, ó, a gente pode cancelar isso daqui, ele vai realmente de fato desconsiderar e vai ficar que nem esse daqui ó tá recusado é muitas vezes a, a foto foi editado o valor errado ou coisa do tipo no bate tá para ver a imagem a gente pode clicar aqui e realmente bater o valor aqui ó 39 39 a gente tem aqui detalhes do né, tem o endereço a gente pode estar tá cruzando isso tá o nome do local o que que era né esse quer um estacionamento enfim então o tempo que ficou também tudo isso dá para você realmente auditar aqui, tá, perfeito? Então, nessa tela aqui, a gente tem dia por dia, né, esses dois bloquinhos, e a gente vai indo no período que a gente escolher aqui em cima, tá? A gente tem a opção de exibir a rota, a rota que foi considerada nesse reembolso, né, então nesse dia, eu quero ver, eu quero ter essa visão que eu tenho aqui no mapa, né, tá aqui, né, o que ele realmente teve que fazer? É... Eu quero uh, ignorar alguma visita pro reembolso, é alguma visita que não era para ter considerado o deslocamento até ela, né? Então, independente do motivo, né, pode ser que tenha feito errado, pode ser que realmente ele nem foi nesse local, mas ele fez um registro, fez alguma ligação telefone, não foi algo de fato errado, mas não era para ter calculado o reembolso. Você vai ignorar a visita, né, e vem aqui, por exemplo, e desabilita ela, tá? Então, não considera essa visita. que nem já tinha dois exemplos ali. Perfeito. Então, é isso que visitas a gente tem aqui a opção também de pro dia né habilitar que o carro da empresa caso tenha esquecido né então imagina que costuma utilizar o um carro próprio de repente vai utilizar né um carro da empresa ou vai utilizar um transporte público ou Uber né e, e ela vai utilizar o reembolso para isso vai considerar realmente aqui então tá? vai considerar a visita né? vai considerar o KM se a pessoa não colocar né, que tá utilizando lá o carro da empresa, não né, colocar que está desconsiderando né, é, o deslocamento daquela visita. Se, te, eu vou deixar também outro vídeo aqui, então fica a minha missão, outro vídeo aqui embaixo, mostrando para você no aplicativo como que é essa visão, que é bem simples também. Lá ele aponta, né? ele coloca assim, não considerar deslocamento dessa visita. Tá? Então ele coloca isso lá, se colocar isso já vem habilitado, e a distância percorrida fica é, zerada aqui, né? mas caso esqueça, você pode estar tá habilitando aqui o bloco né, por dia aqui, então para cada dia você pode habilitar o, o carro da empresa e ele vai zerar aqui a distância né, e o total apagar também, no caso do KM, né? Do, do reembolso avulso, é aqui por aqui que nem a gente mostrou, perfeito? E tem outra coisa também que a gente pode fazer um ajuste da rota aqui e o que, que a gente pode fazer nesse ajuste da rota? Realmente, adicionar um local que tá faltando, de repente a pessoa esqueceu, não conseguiu registrar, alguma eventualidade, eu consigo adicionar, eu consigo ajustar também o ponto de partida, né? posso trocar o ponto de partida, se ficou errado, se escolheu errado, consigo fazer por aqui, e um detalhe importante também que eu consigo, caso ele esteja utilizando é, algum endereço, né, como ponto de partida e ele selecionou depois, por exemplo, ele saiu de um local, esqueceu né, de colocar aquele local, ele não tem cadastrado isso na agenda dele, então ele não consegue selecionar esse local porque você só passou aqui, só permitiu a o ponto de partida casa do funcionário, mas desse exemplo, é, ele está permitido sair de um outro local, só que ele esqueceu, né, e o que, que você tem que fazer? Digitar o um endereço aqui manualmente para ele, então, por aqui dá para fazer, digitar esse endereço, você vai digitar o endereço aqui e vai entrar e faz o um ajuste aqui no ponto de partida de chegada. Tá? Se você não tiver entendendo muito bem isso, eu aconselho que você veja, né, é, é, reforce até a visão de ponto de partida de chegada lá no aplicativo, porque lá ele tem essa opção de escolher os pontos de partida pré-definidos que você colocou, mas também escolher um posição atual, né? e é nesse posição atual, quando ele escolhe aquilo, que vai aparecer o um endereço aqui. Só que às vezes, se ele esquecer de colocar isso, se ele selecionar depois, ele pode, né ele vai considerar no momento que ele escolheu, não no momento que ele saiu, né porque o aplicativo não vai saber. É claro que você pode é, falar para ele, olha, a próxima vez, né vou ajustar dessa vez, mas a próxima, realmente tem que colocar quando você sair para considerar. Até conselho que faça isso, senão você vai ter que fazer esse ajuste manualmente. Bom, explorei aqui, não acabei estendendo um tempo aqui, mas acho que eu consegui abordar, Todas as funções dessa tela aqui de reembolso que a gente tem, e a gente ainda tem um recurso interessante ainda aqui que é o seguinte: a versão para impressão, não necessariamente impressão, né? Papel, mas a impressão que a gente diz né, é formatado, né? Com o logo da empresa, tá vendo? Detalhes, uma formatação bacana que você possa jogar em PDF, isso deixa salvo, né? Então a gente tem toda essa. Né, os anexos, poxa, caramba, eu precisava do anexo, lá antes não tinha né, como exportar. Então, essa é a visão aqui que você vai exportar isso, vai salvar. Né, você, vou descer tudo aqui. Olha que legal! Aí no final você vai passar o número do documento, é o responsável pela empresa. Né, então, aqui é onde o, o usuário vai estar vai, vai tá de acordo com isso, vai fazer a assinatura. Né, responsável pela empresa, esse esse documento que você vai mandar financeiro ou contabilidade. É aqui que você vai utilizar. Se for te facilitar, você ainda pode colocar agência, conta e CPF aqui para facilitar a parte do financeiro também. E já gerar o PDF disso aqui direto para ele. Já chega bonitinho. E a gente ainda tem ainda, sim, opções aqui de detalhar isso aqui ainda. Olha só, eu posso tirar o detalhado, né? De repente o cara fala assim: Eu não preciso, isso aqui é coisa de gestor. Né? O financeiro chega lá, a contabilidade fala, cara, eu quero menos coisas, eu quero só um resuminho ali e quero pagar. Quero assinatura e quero pagar. A gente tem aqui o mínimo por dia, né? Então ele coloca um resumo por dia. Ele assina, tá vendo? Bem menos páginas, né? Aí tem a opção também do detalhado de você remover as distâncias, né? Pô, eu não quero de distância aqui, eu só quero o total, né? Da distância. É o valor por distância. Não quero o detalhado dele. Então tira a distância, vai ficar só avulso. Pô, aí você fala assim: ah, eu não quero nem distância nem avulso. Né? Quero só isso aqui, ó, só os totais, né? Beleza, tá aqui também. Então, mesma coisa, quero só a distância e não quero avulso, também tem aqui. Ah, imagem, né? Você quer ajustar o tamanho das imagens aqui, ó. Vamos lá, detalhado, avulso, né? Então, tem uns avulsos aqui, essa imagem tá, de repente, ficou pequena pra você, ou tá muito grande, tenta diminuir aqui, ver se fica legível os tickets, ó, 20%, ele vai carregar, ó. Aí, ah, assim, de repente a exportação não sai, não fica legal dessa forma, então, pode ajustar aqui o tamanho da imagem, né? Que a, gente, a gente comprime ela, mas ele consegue, ele consegue né, reajustar aqui, aí daqui a pouco ele vai recarregar, realmente exportar isso aqui de do, do, do um tamanho maior nessas imagens que fique visível, é claro que vai aumentar a quantidade de páginas aqui no PDF, tá? Então, esse é, e aí claro, né, eu só comentei, não mostrei, mas aqui no canto direito superior, a gente tem a opção aqui do PDF, pode imprimir direto, né? O destino é aqui é salvar como PDF, mas você pode vir aqui e trocar, escolher uma impressora, né? eu nem eu aconselho que você faça isso para, né, é, vamos ser sustentável, né? Eu já nem tenho mais impressora aqui cadastrada. Mas se eventual precisar ainda para alguma coisa, é por aqui que vai fazer a impressão, tá? Tem então, aqui ele traz um resumo, né? Bem formatadinho, bonitinho. E é isso, tá? Então, vou fechar essa tela aqui, você viu que ele abriu em aba nova, né? Esse relatório, justamente para você não perder onde você tava ali. Então, vou fechar isso daqui, vou fechar aqui o material de ajuda e aqui a gente abordou é, todos os, é, todos, possivelmente quase todas as opções aqui, relatórios do reembolso. A gente tem um, um aviso aqui, ó, não há visita suficiente, isso aqui pode ser que aconteça com você, então nesse dia aqui realmente não teve visita, ele não conseguiu calcular, né? O relatório está te avisando aqui, né? Tem uma outra, uma, uma outra vez que vai acontecer nesse relatório também, que é, quando durante o dia as visitas estão sendo realizadas, mas não concluiu ainda. Então vai ter uma mensagem azul aqui dizendo para você que as rotas estão sendo calculadas, tá? O sistema ele calcula todas as rotas até o final do dia, até a meia-noite. Então pode ser que em de determinado momento que você entre, essas visitas ainda estão sendo calculadas. Então vai ter uma mensagem bem clara aqui para você, não é confuso nem nada bem simples, perfeito? Vamos lá para o próximo vídeo, eu vou exportar o um relatório aqui, que eu, na verdade eu acho que eu já exportei, deixa eu ver, vamos fazer de novo, vamos pegar o atual aqui, vou exportar esse relatório, eu vou abrir aqui, a gente vai para o próximo vídeo, eu vou explorar, né? vou deixar esse conteúdo como um bônus para você, é, fica opcional esse da, do Excel, é, mas eu vou explorar lá as colunas, vou citar alguns exemplos, algumas coisas que talvez te ajude caso realmente você precise de uma visão diferente da que a gente tem aqui. Ah, então fica assim, o próximo vídeo. Tô deixando uma lista aqui embaixo de bônus, conteúdos relacionados a ao reembolso aqui, coisas que podem acontecer no dia a dia, se você for utilizar reembolso, é importante que você veja esses bônus também, porque são coisas que você vai ter dúvida ou que, ou que vai te ajudar, que você vai esbarrar em alguma coisa e já tá respondida, tá ilustrada, né? tá bem explicada nesses vídeos, tá bom? Perfeito, vamos até lá, vamos até lá.